Saudação internauta, seja bem-vindo Eu me chamo André e você está no Jogos No vídeo de hoje vou mostrar nossa nova casa Nossa humilde residência Vamos entrar e ver como é que ela é por dentro Tudo começa num hall de entrada Onde temos uma escada que leva para os andares superiores no hall você pode ir para qualquer lugar da casa, incluindo diretamente para os fundos. Se eu quiser ir para o quintal atravessando a casa, é possível também. A nossa direita temos uma sala de estar. e lavabo. E aqui o quarto do Elstack. esse jardim interno. Daqui se pode ir para o quintal também. E do lado esquerdo nós temos uma sala de jantar, também com lavabo. E a cozinha. Observe nosso sistema de lareiras. Muito bem, vamos para o segundo andar. Aqui nós temos a área de lazer. Uma biblioteca e um quarto para as visitas. Este quarto aqui ainda não está concluído, mas é igualzinho ao do outro lado. E vamos ver já já. É um quarto com uma suíte e varanda. Se liga só no naipe dessa varanda. Eu pessoalmente gostei muito dessa varanda Aqui temos um salão Temos aqui um, um tabuleiro de xadrez Tirando o tabuleiro vira um salão de dança Digo, tirando as peças né Vira um, um espaço para dançar Por isso eu coloquei aqui um jukebox E aqui é uma área para ganhar dinheiro. Através de vendas, de telemarketing. Todas essas áreas têm banheiros públicos, separados da suíte. E agora vamos para o terceiro andar. E agora vamos para o terceiro andar. Onde ficam os quartos, as suítes masters Aqui nessa suíte nós temos lareira, closets, o banheiro propriamente dito e um super varandão Tem até um espaço aqui para comer Observe que tanto na varandinha quanto no varandão tem espaço para comer e para descansar, relaxar Agora vamos ver o quintal. Aqui uma área para churrasco, uma área para produzir em massa. Um deles produz compotas e o outro produz projetos de carpintaria. Numa, num ambiente verde, isso aqui estaria cheio de, de vegetação. Então é isso, espero que você tenha gostado. Conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima!